Olá senhores! Eu estou aqui para apresentar aos senhores uma técnica interessante de como unir duas VACs usando, por exemplo, produtos do Office. A técnica é bastante simples e eu espero que seja claro para poder explicar isso. Muito bem! Primeiro, nós vamos pegar uma, ou duas cartas né, VAC, que nos quais a gente pretende unir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, duas cartas. É, é, é, eu tenho aqui mais ou menos a região do estado de São Paulo, que eu peguei para ter como exemplo. Ah, no caso, por exemplo, a 3262, né, a 3261, a 3260, já lá no estado do Mato Grosso, e a 3263, já no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos tentar unir 32.62 com 32.61 Então a primeira coisa a fazer é a gente abrir as duas cartas e, e abrir as cartas e colocar no modo gráfico tal que a gente consiga ter uma boa resolução né? principalmente em relação às linhas de meridiano das duas cartas por exemplo, aqui nós temos uma, uma, uma, uma expansão de 120%, onde a gente consegue enxergar perfeitamente as duas linhas aqui. Agora, vamos tentar então pegar no caso dessa 3261, pegar ao longo. Fazer uma cópia dessa imagem, né, fazer uma cópia da imagem de toda a VAC. É, de toda a VAC. É, ao longo considerando também a escala que, que é bastante importante a gente no caso aqui 3261 né? vamos tentar fazer essa cópia então a primeira coisa a fazer é posicionar sobre um dos lados da, da, da um dos extremos da carta de tal forma que não se prejudique a graduação lateral né? e acompanhar até o final dessa carta acompanhar até o final da carta para poder é, é, a gente poder capturar toda a parte a parte gráfica inclusive as escalas tá? então uma vez selecionado a carta direitinho selecionado a carta gráfica a parte gráfica da carta posso soltar o mouse e aí então tenho a opção de salvar essa carta em arquivo então por exemplo, save to file E vou lá no, direto, no determinado diretório Onde eu pretendo salvar essa carta Eu vou sa salvar essa carta, por exemplo, na 3261.png PNG é, E vou selecionar um modelo de PNG tá? Modelo de arquivo PNG Uma vez salvo, no caso ele já existia, mas uma vez salvo é uma carta com tamanho grande né? Ficou no tamanho grande, mas não tem problema Agora, eu vou fazer a mesma coisa Com a carta 3260 tá? 3262 Vou abrir la no meu, editor, no meu visualizador de PDF tá? Com a mesma escala na qual eu abri a anterior E vou fazer exatamente a mesma coisa tá? Exatamente a mesma coisa Vou selecionar o trecho gráfico chegando até o pedaço da da, da, da, da, da escala, o que é muito importante tá? a beirada da escala, toda a escala muito bem é, uma, vez, uma vez feito isso agora eu posso simplesmente novamente é, soltar o botão da direita do mouse e clicar para salvar em arquivo vou no mesmo local onde eu salvei a outra carta né? a, a outra carta e vou selecionar aqui de selecionando o modelo PNG né? Portable Network Graphics e aí vou salvar já existe o arquivo, mas eu tenho certeza que ele está lá. Muito bem. Uma vez salvo os dois arquivos, agora seriam esses, 3262 PNG e 326261 PNG, eu vou verificar a, a, a consistência desses arquivos, desses arquivos para ver se eles estão é, é, bem, né? Se eles foram bem copiados, se não está faltando nada de diferente, né, se não está faltando nada aí. Né. Não, não houve nenhuma quebra, eh, nenhuma falta de, uma falha de cópia ou qualquer coisa do tipo. Parece que esse arquivo está bem. Vejamos o outro, a mesma coisa. Né? A integridade do arquivo parece razoável. Né? Na parte de cima e na parte de baixo. Então está tudo perfeito. Agora então, já que eu fiz isso. Já que eu copiei, eu vou agora abrir, eu posso fechar as cartas, né, os pdfs, e vou abrir aqui uma aplicação é, é, um pouco mais sofisticada, e que todo mundo pode ter gratuitamente. Eu estou referindo ao LibreOffice, ou, ou ao OpenOffice, ou mesmo o Microsoft Office, caso você já tenha as devidas licenças. Então, eu vou selecionar aqui uma, a parte de Office Draw, é uma ferramenta gráfica né? e que nos tem um, certo, um conjunto de recursos bastante interessantes nos quais a gente pode explorar é uma forma mais simples do que aquela que a gente pode é, é, é, que a gente pode é, gerar aí usando um produto particular né? então está aqui a abertura do, do, do editor eu vou simplesmente formatar essa página de tal forma que ela possa caber, acolher os dois elementos gráficos, as duas imagens gráficas. Né? Uma das formas, por exemplo, é selecionar um papel bastante grande, bastante razoável. É, eu diria até que esse, esse pedaço aqui, por exemplo, de 4 centímetros, seria pouco. Mas vamos trocar aqui: ó, 120. Vamos colocar, por exemplo, uh, uh, 200. 200 centímetros. Né? Então, ok, e a minha carta está todinha aqui, a minha página está toda aqui. Agora eu vou simplesmente inserir as imagens do arquivo né? dos arquivos. A 3261 que foi a primeira carta, né? e a 3262 que foi a segunda carta. Pelo visto, as duas folhas estão bastante grandes, né? Estão bastante grandes. Eu posso juntar um pouco, formatar essa página para um tamanho menor. Né? Juntar essas páginas para um tamanho menor. Então, eu vou reformatar a página para um tamanho menor. Por exemplo, poderíamos selecionar aqui o A0, né? Em padrão landscape, que ainda teria isso espaço suficiente para isso. Podemos voltar um pouco mais ainda para a página, um padrão a 1 por exemplo, fica sabio, né? e ainda teríamos espaço suficiente para a página mais já acolhi, ainda acolheria as duas as duas imagens. Bom, dessa forma, agora eu preciso, eu posso então começar o meu trabalho de união, né? o meu trabalho de união. Nesse meu trabalho de união, o que, o que precisa ser feito é fazer com que as duas páginas, né, as duas, os dois mapas, eu consiga alinhar esse meridiano com o meridiano seguinte, mas alinhar perfeitamente. Né? E uma das formas de fazer isso, é para casar essa, essa, essa graduação, é simplesmente juntar, não daria simplesmente para juntar, eu preciso rotacionar uma das cartas para poder acoplá-la uma à outra. Mas qual o ângulo? O ângulo nada mais é definido pela inclinação desse meridiano e a inclinação, e a inclinação do outro meridiano. Para saber quais são essas inclinações, eu vou traçar uma reta né, ao longo da extensão deste desse, desse mapa, e vou chegar até a, a extremidade. Por que que eu faço isso? Porque assim eu consigo, por quanto maior for essa linha, mais preciso é minha graduação. Né? Então, eu estou chegando até o extremo superior, até o extremo superior, podemos agora ampliar ainda mais esse quadro. Tá? Podemos ampliar ainda mais esse quadro Para poder chegar a mais aí ainda né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo Tem é, 50% poderia colocar em 100% tá? Ou ainda mais, não? Né? Poderia colocar ainda mais, 150%. Olha lá, no 150% eu tenho as duas linhas. Eu estou vendo que a linha que eu, a qual eu tracei está fora do eixo ainda. Então, eu posso aproximá-la ainda mais do eixo. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Tá? Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Ou seja, agora eu posso trazê-la... ajustar ao máximo aqui, o melhor possível aqui, né? muito bem, uma vez feito isso eu tenho condições de analisar qual é o ângulo que, esse, que essa reta que eu acabei de traçar está fazendo, e para isso eu vou na posição e tamanho e anoto o tamanho na parte da rotação, deu lá 90,86 graus né? Então eu anoto o noventa oitenta e seis graus. Tá, então eu vou anotar aqui que esse ângulo é de noventa vírgula oitenta e seis graus. Noventa oitenta e seis graus. Vou colocar abrir aqui o quadro para que ele fique tudo do mesmo tamanho. Este é o ângulo dessa linha. A mesma coisa eu vou repetir para a outra linha, para o outro meridiano, do outro mapa, que está à minha esquerda aqui. Então, eu vou de baixo para cima, na linha de 50 graus, e traço... e traço... É, eu, clicando no, esquerdo, no botão esquerdo do mouse, sobre a linha lá sobre a, o ícone da linha, traçar a linha, e a posiciono sobre o meridiano né? e agora eu vou caminhar até ao máximo né? é só acompanhar a seta, cima, a, a, a seta acima, que ele vai se deslocando tá? que ele vai se deslocando muito bem, chegamos ao extremo superior chegamos ao nosso extremo superior aí então posiciono sobre o traçado evidentemente que estou selecionando aqui uma resolução bastante pobre de 800 por 600 uma vez que é, o objetivo é apresentar num, num, num, num numa num filminho mais um filme menor né muito bem agora eu tenho como verificar se essa inclinação está correta ou não. Né? Qual é a inclinação dessa reta? Esta aqui tem 89,16. 89,16. Né? Essa, essa reta que acabamos de traçar. Então tem 89,16. 89,16 graus. Vou posicionar sobre, aumentar os espaços aqui, para que a gente possa chegar, essa, checar essa informação. Muito bem, quanto que eu tenho que virar? Se uma delas está a 90 e a outra está a 86, né? então se eu levar a esse mapa para o lado de cá, uma está a 90 e 86 e a outra está a 89 e 16. Eu preciso aproximar as duas. Tá? Então, se eu rotacionar esse mapa, eu preciso rotacioná-lo de quanto? Ou seja, uma está praticamente assim. né? Vamos imaginar com uma, uma, uma condição mais forte. E a outra para o lado de cá. Então, eu preciso rotacionar da diferença entre este ângulo e este. Tá? Para a esquerda. Para a esquerda. Então, é só fazer as continhas, né? é só fazer as continhas, 90.86 menos 89.16 me dá um ângulo de 1,7 graus, ou seja, eu preciso pegar este mapa e girar este mapa de 1,87 graus, né? como eu faço isso? Eu venho aqui, Selecionei o mapa, tanto é que já tem o ícone aqui de seleção habilitado, e vou olhar, olhar as características dele, né? que seria D, é, na posição D, de, de 1,7 graus. Então, eu vou colocar 1,7 graus, Ele, ligeiramente se inclinou, Tá? Agora, então, olha só, 1,7 graus, a linha permaneceu na mesma inclinação e a, a, a, a, o mapa inteiro se deslocou de 1,7. Então, agora, eu posso aproximar este mapa né, da minha linha do outro lado e reduzir a escala de desenho para poder realizar a fusão. Ou seja, eu posso posicioná-la aqui, observe que perdeu a, a, a, a, a uma vez que perdeu essa, essa, essa junção né, eu posso simplesmente fazer com que esta parte gráfica entre em um modo de, de, de, de, de é, é, Poderia selecionar, por exemplo, e fazer com que a transparência desse, dessa parte aqui, né? A transparência disso aqui, fosse é, é, de 50%, por exemplo. ao longo do meu, da minha escala isso aí, repararam que nessa forma eu ainda perco a, a originalidade do gráfico, opa, então tá bom se é nesse caso, eu vou remover esse gráfico remover a linha e vou abrir aquela, aquele gráfico, aquela, aquela, aquela carta, num, usando uma outra aplicação, por exemplo o Color Paint, tá onde eu consigo colocar é, é, modos de alterar a forma dele, né? eu vou simplesmente injetar a parte de transparência nessa face do gráfico. Se quando eu fiz isso, ao longo de todo o texto, de toda a seleção, a tela está exatamente transparente, ela está marcada, tá? ela estaria marcada, por ex por ex exceto aquelas condições, alguns traços intermediários que tem ali, que eu poderia apagar, né? No caso do desenho, que seria essa parte aqui, o sinalizador de final de desenho. Então eu apago, poderia apagar essa, esse pedaço que está aí, tá? Então, por exemplo, eu apago esse pedaço. Opa, vamos lá. Apaguei, retorno à posição e pinto ele de transparente. Pintei ele de novamente de transparente, tá? eu o pintei de transparente, muito bem, agora então eu posso salvá-lo, 3261 está salvo, e vou injetá-lo novamente no LibreOffice, né? inserir imagem do arquivo 3261, opa, aí está, né? vou rotacioná-lo novamente do ângulo de 1,7 graus e aí eu posso inserir novamente a escala que me interessa Posicionar novamente lá em cima é, é isso o mapa posicionado de uma maneira devida. Tá? Então, como vocês estão reparando, é possível eu juntar mapas perfeitamente ao longo das duas das duas escalas. Né? É possível juntar as coisas aqui. Ótimo. Se eu juntei, então agora, na mesma, na mesma angulação, então agora eu poderia traçar rotas e traçar a a trajetória. Traçar a trajetória entre esses dois mapas que estão aqui. Certo? É isso. A ideia é essa. Eu espero que os senhores. Tenho aí Boa oportunidade de experimentar Muito obrigado Poderíamos até salvar isso aqui Não né? precisa É isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima oportunidade Se Deus quiser